Cavalheiros, aqui, é o mendigo e eu acordei de madrugada e escutei as boas novas, aí não, não, Jesus não voltou, mas temos aqui uma coisa boa também, temos que, você já ouviu falar do Doom RPG, cara, era um, um Doom de... que só rodava em celular, né, Java, celular bem antigo mesmo, eu, eu joguei ele, aquele celular Sony Ericsson e alguma coisa com Walkman, eu não lembro o modelo não, mas tá a imagem aí, Faz muito tempo mesmo, cara. E desde então, eu fiquei sem jogar. Os emuladores não rodavam. Eu tentei de todo jeito rodar algum emulador de Java, mas não pegava de jeito nenhum. Mas, felizmente, as boas novas é que Doom RPG saiu pra PC. Usando a magia da engenharia reversa, o tal do Eric 194, ele fez um porte pra PC, que seria tipo aquele GZ para pra poder rodar a versão no celular, né? Aí é o seguinte, eu... Eu fiz o, o trabalho, que não foi tanto trabalhar assim né? Crédito de verdade vai pro, vai pro Eric e pro Anarchrave, acho que é Anarchaver, é isso aí mesmo. Lá do Fórum Doom World, que fizeram esse trabalho todo de pegar esse port de Doom, né? Os arquivos Java, e fazer essa mágica pra poder rodar no PC. Aí eu fui atrás de pegar os arquivos e coisa e tal, e, e deixei mais fácil pra o senhores só clicar e jogar essa delícia de jogo, né? Eu só teve esse trabalho aí, que não foi muita coisa não, mas de madrugada o cara tá meio devagar. Então, né? Mas tá, tá aí o arquivo, no jeitinho. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada. Eu, o jogo é do RPG. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de comentar agora. Se, se o senhor quiser baixar o, o arquivo, tá aí no, no, o link tá aí na descrição. E eu vou parar de comentar agora e mostrar o gameplay, como é que tá o porto, como é que tá essas coisas. Mas eu não vou comentar, só estou comentando isso aqui agora. E é isso aí. Obrigado, cavaleiros por assistir até aqui. Deixa o likezinho aí pra me ajudar, qualquer comentário também já ajuda bastante. Obrigado e até a próxima! Thank <laughs> you. Uh Uh uh. The only <laughs> Thank <laughs> you. Whoa. <laughs> <laughs> I'm <laughs> not <laughs> The only thing that I can say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 Oh uh -huh. The only thing that I can do Thank you.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 Yeah. The only a We're... What? Okay.